E, aliás, eu tenho um presente pro carioca. Pega, cadê ah. o presente? Cadê? Mentira. Eu tenho um presente pro presente? carioca. Ah, mentira. Pra você. Cadê? Pra você ah, que é. Pra você que, que, que foda, mora. Foda. Não. Pra vocês aí, ah. pra quem precisa de, de curar ah, sua bunda pra não, cu, pra não ter o cu ardido. Ah! Não. Ah. <risos> pra não ficar comendo muita Puta pimenta. Que para não comer muita pimenta. É fazer o comigo, Essas refeições. Um presente. Aqui, a é. pomada do carioca. Ah! Puta ah! a, bomba, caralho. a pomada do carioca. A pomada que cura a bunda, pra hemorroida. Ah! Na compra desse produto nas farmácias de todo o Brasil, tem aqui o O quê? Tem aqui Aquele, tem aqui, ó. O que que tem aí? Pra passar, para colocar pomada, pra enfiar na, no toba. Aqui, ó. O que que é isso? É uma varetinha verde e amarela, que nós temos de Copa do Mundo. Certo. Pra enfiar assim no Porra. toba, é só... Que Imagina o cicaço um que não dá. Isso, é matar, isso aqui, é. é não, é não vai matar, não. É só colocar devagarzinho, é só limpar. Só limpar, é junto só... com a pomada. Ah, entendi. Então é então isso. pro carioca. Isso aqui eu vou dar. Eu vou dar isso aqui e pro carioca. Você tem hemorróida, confuso. Aqui, ó. Às Compre vezes. Compre a pomada do carioca. Como que tem hemorroide É pra às você. Vezes. Pra você, pra você, carioca. Obrigado, Charles. Pensei que você ia me dar um cu. Novo Pensei que você ia me dar seu cu pra eu poder. Nossa! Nossa. Ela vai dar um cu pro outro. Puta que pariu! Ai, confuso. Ai, ai. ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Que mico que eu tive! Nada! Que mico que eu tive! Olha só! Ó, oh, asma, oh, asma! Vai Cuidado morrer, com mas... asma! Vai morrer! Eu vou ter asma de novo! Tu eu tô tendo, casa, eu tô tendo ágil vamos com esse podcast. Que...